E na moral, isso é a batalha central. Na moral, isso é a batalha aê. central. E na moral. A batalha central Humildade é essência e o respeito é fundamental O respeito é fundamental, não dá insônia Eu sou tipo formiga preta, venenosa da Amazônia Pra acabar com essa formiga que é velha Na moral, cê sabe que aqui é sem miséria Sabe que aqui já não é old school Sou tipo Deadpool E hoje eu vou mandar você lá pro sul, lá pro norte Aonde cê não estoura, cê piora E hoje eu faço virar fumaça que evapora Demorou, só que hoje o seu talento já sumiu Eu que sou a Amazônia, coração no Brasil, fechou? Você veio aqui nessa parada Eu venho de longe pra tu mandar suas decoradas Fechou? Isso você deixa lá pro seu caderno Porque quando eu pego o Michael eu te mando para o inferno Fechou? Você não faz nada a única coisa que você faz Manda decorada Nessa parada você vê que o Alpa chega rimando A ideia nunca que é mundana Vocês dois chegam falando que é inceto Só que se é inceto pra africana, porque o lado aqui é letal, você faça mal, e mano nessa parada você é só mais um comum, é só mais um nesse movimento, mas aqui você não tem um fundamento. Vai me mandar pro inferno, eu aviso, minha vida é tão sofrida que se eu for pro inferno é meu paraíso, então você fica dentro de seu viso, melhor você parar porque agora é sem juízo, você falou que é uma festa, demorou então pode ir pra, e eu só preciso de uma vez pra espancar, então toma cuidado, eu com você eu sou muito avançado no quesitr de rap demorou só que rimando comigo eu sou constante eu enfrentei a morte eu bem a força igual cante fechou você não vai pegar né camarada você é um inseto mas não manja da improvisada mas rimando nessa demorou demorou demorou meu truto cara quer até me cortar Sabendo que na rima ele vai apanhar Mas fechou rimando no ar que eu incendeio Você pode tentar me cortar rimando eu te corto no meio Corta no meio nada. Rimando nessa parada você vê que tá à toa Você falou que é Vespa Mas é porque eu tô esquivando No estilo o rock balboa Esquivo do seu ataque você toma no macete E nessa parada você apanha pra cacete Muito bom